Você tem experiência com crédito, pessoa jurídica e antecipação de recebíveis? Sabe fechar bons negócios? Possui uma carteira com clientes potenciais? Então, temos uma oportunidade sólida para você aumentar sua renda com flexibilidade, trabalhando de qualquer lugar. Você pode ser um parceiro digital BRR, atuando em conjunto com o um gerente de pessoa jurídica, indicando clientes e fomentando operações de antecipação de recebíveis. É simples. Quanto mais negócios fechados, maior será a sua comissão. Ao final, você recebe tudo de forma online e ágil. Veja como é fácil começar. São apenas 5 passos. Acesse o portal BRR e faça seu cadastro com seus dados pessoais e empresariais e envie os documentos necessários. A BRR Crédito Digital recebe o seu cadastro e realiza as verificações necessárias. Caso aprovado, você receberá um e-mail para realizar a assinatura digital. Estarão disponíveis no portal todas as orientações necessárias para iniciar os trabalhos. Pronto! Agora você está apto a indicar clientes e operações de antecipação de recebíveis sempre com o apoio do gerente interno BRR. Estará disponível a qualquer momento um extrato com valores de sua produção para que você faça a emissão e envio da nota fiscal eletrônica. E após isso, a BRR Crédito Digital providenciará o pagamento da sua comissão. Saia na frente com a BRR Crédito Digital, contando com a nossa solidez construída em 25 anos, atuando no mercado financeiro. Acesse o site, faça o cadastro no nosso portal e venha ser um parceiro digital BRR. BRR Crédito Digital. Soluções ágeis em antecipação de recebíveis.